Oi, oi, oi, olha aquela bola, a bola pula bem no pé, no pé do menino. Mas quem esse menino, é esse menino? Esse menino é meu vizinho. E onde ele mora? Mora lá naquela casa. E onde está a casa? A casa tá na rua. E onde está a rua? Tá dentro da cidade. E onde está a cidade? Tá do lado da floresta. E onde é a floresta? A floresta é no Brasil. E onde está o Brasil? Tá na, na América, América do Sul, no, no continente, no América, continente no americano, do no secado de oceano, oceano e da terra, terra mais distante, distante de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu Oi, oi, oi, olha aquela bola A bola pula bem no pé, no pé do menino Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho Onde ele mora? Olha lá naquela casa E onde está a casa? A casa tá na rua E onde está a rua? Está dentro da cidade onde está a cidade? Tá do lado da floresta Onde é a floresta? A floresta é no Brasil E onde está o Brasil? Está na América do Sul, no continente americano Estecado de oceano e até... da terra e como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu Oi, oi, oi, oi, olha aquela bola A bola pula bem no pé, no pé do menino Thank <laughs>